Estamos claramente passando por um tempo de juízo, a derrocada da nossa economia, a violência crescendo, as catástrofes naturais, as pragas manifestadas por epidemias e doenças que há pouco tempo nem se conhecia e tantas outras realidades que afetam a vida das pessoas no mundo. São apenas infelizes coincidências? Não. O Criador está açoitando um mundo que não conheceu o tempo da sua visitação e desprezou a graça que lhe foi manifestada. Que o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne, ninguém pode negar. Nos últimos tempos, estivemos vendo manifestações fortíssimas do Espírito Santo abrindo, ou melhor, escancarando portas para pregação, do verdadeiro evangelho da salvação. Muitos e muitos homens de Deus estão sendo levantados para soprar fôlego de vida sobre este mundo que jaz no maligno. E como o mundo reage diante disto? O mundo de hoje é mais podre e corrupto do que o de ontem, que havia menos crentes. Uma geração fraca espiritualmente. Estamos vendo a vergonha de políticos, empresários, religiosos, sendo expostos todos os dias. E essa vergonha vem de todos, desde o menor até o maior. Cultos e indultos, crentes e descrentes, pobres e ricos. Infelizmente, professar a fé no Messias já não denota andar como ele andou. Para esta obra fosse chamados, pois ele também sofreu por vós, legando-vos também este exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Todo é quem espera melhorias. Nossos próximos anos não serão fáceis. De uma forma geral, as coisas vão piorar. O Brasil tem que se preparar para a perseguição que está chegando. Só não ver quem não quer. Povos de outras nações comerão nosso pão e rirão do nosso luto. Uma leitura de Jeremias 5 pode nos ajudar a enxergar o Brasil e o mundo de hoje como Deus enxerga. Agora, pois, atentai para essas palavras, ó povo insensato e tolo. Sim, vós, que tendes olhos, mas não quer enxergar, que tendes ouvidos, e se negam a ouvir. Porventura vós de fato a mim não temeis? Não tendes por mim amor reverente? Questiona o Senhor? Não tremeis diante da minha presença? Afinal fui eu que fiz da areia o limite para o mar. Um decreto permanente que ele deve respeitar e jamais ultrapassar suas ondas. Podem quebrar impetuosamente, mas não poderão vencer a praia. Podem rugir assustadoramente, mas não poderão avançá-lo. Entretanto, este povo tem um coração intócio e teimoso. Eles decidiram se afastar e me desprezaram. Observo-lhes o íntimo e vejo que sequer cogitam. Melhor seria... Tememos a Yahua, nosso Deus, afinal, é Ele que nos dá a chuva de outono e a de primavera a seu tempo e que nos reserva as semanas certas para colher. Porém, as vossas iniquidades afastaram essas bênçãos de vós. Os vossos erros e delitos vos privarão de todos esses bens. De fato, há ímpios no meio do meu povo. Pessoas que ficam à espreita como numa emboscada de caçadores de pássaros. Mas, neste caso, suas armadilhas foram feitas para capturar gente. Com uma gaiola repleta de pássaros, assim as suas casas estão cheias de engano e rapina. Por isso, tornaram-se poderosos e ricos. Estão gordos e sorridentes. Não há limite para suas atitudes malignas. Não se empenham pela causa dos necessitados, dos órfãos. Tampouco defendem os direitos dos pobres. Ora, não devo eu castigá-los por isso? Pergunta Yahua. Não me vingarei de uma nação como esta? Um pecado ainda brutal e repugnante acontece na terra os profetas pregam mentiras, os sacerdotes governam de acordo com seus próprios critérios e vontades e mais o povo se agrada de tudo isso. No entanto, o que fareis quando toda essa situação chegar ao fim? A sua vara açoitará nossos lombos até nos acrebantar como nação. Historicamente, o Criador sempre encontra um remanescente que o busca e aplaca a sua ira. Nos mantermos fiéis não nos livrará das dores e da disciplina, mas nos dará força suficiente para resistir e a oportunidade de sermos testemunhas e voz profética no meio do caos. Temos que nos arrepender. O altar tem sido profanado e a oferta do Criador desprezada. Milhares e milhares hoje enchem os templos, mas a grande maioria, principalmente de líderes, está servindo a mamão, cultivando ganância, avareza, buscando a riqueza deste mundo. Temos que nos arrepender das feitiçarias, não só daquela feita nos terreiros e encruzilhadas, mas daquelas... Que são praticadas nos altares evangélicos, chega a ser absurda a superstição e secretismo maligno praticado por falsos mestres e falsos profetas que se multiplicam como ratos. Venda de objetos, caixas de oração, envelopes com supostos poderes sobrenaturais, mistura o comércio com o engano. Qual a diferença entre um esotérico que confia no seu patuá Com um crente que recebe objetos dos seus pastores E pendura em sua casa ou no seu corpo Nenhuma O Espírito Santo não precisa de muletas Temos que nos arrepender da idolatria Não só daquelas que são feitas Em procissões e em templos dedicados A entidades mortas Que tem boca mas não falam, e pés, mas não andam, mas também dá idolatria a homens como que se fossem semideuses. Como que o Criador não visitará com juízo o um mundo que tem sido apresentado o evangelho da salvação e segue expondo suas imoralidades a céus abertos nos seus carnavais e coisas semelhantes da vida? O que dizer também dos líderes religiosos que estão no seu segundo e terceiro casamento enriquecendo e sugando o dinheiro do povo, exigindo dízimos para pagar seus salários fixos. Por outro lado, temos um povo ignorante biblicamente ou que gostam dessas coisas. O próprio Messias proclamou juízo sobre a sua cidade, dizendo... E tu, Carfarnaum, que arrogas subir até os céus, pois serás lançada no inferno porque as maravilhas que foram realizadas em ti houvesse sido feitas em Sodoma, teria ela permanecida até o dia de hoje. Eu contudo vos afirmo que haverá mais tolerância para o povo de Sodoma no dia do julgamento do que para contigo. E ele também chorou sobre Jerusalém. Quando ia chegando assim, viu a cidade, começou a chorar sobre ela e proclamou, Ah, se tu compreendesses neste dia, sim, tu também o que traz a paz. No entanto, agora isto está encoberto aos seus olhos. Virão dias em que teus inimigos se cercarão de trincheiras e de todos os lados te ameaçarão o grande cerco contra ti também lançarão por terra tu e os teus filhos que estão dentro de ti não deixarão em ti pedra sob pedra porque não recebeste a maravilhosa oportunidade que tiveste com a visitação do teu Salvador por que será este mundo poupado se tem escarnecido de sua salvação todos os dias. O Salvador nos chama a responsabilidade de tomar a decisão de que lado queremos ficar. Em Apocalipse 22, ele diz Ora, quem é justo, continue na injustiça. Quem é imundo, continue na impureza. Mas quem é justo, firme-se na prática da justiça. E quem é santo, continue a buscar a santificação. Eis que venho sem demora e trago comigo o galardão que tenho para premiar a cada um segundo as suas obras. Os próximos e últimos dias não serão fáceis, mas para os remanescentes fiéis há uma promessa. E se eu fechar o céu para que não derrame a chuva, ou ainda se ordenar aos gafanhotos que devorem a terra